Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora que você estiver vendo este vídeo. Muito bem, nós estamos por cá. Por cá é o Valderley falando das barranqueiras de Belo Horizonte. Vamos apresentar a agenda de jogos. Do dia 15 do 1 de 2022, Ok? Então vamos lá. Vamos depressa. Porque senão a gente regressa. Né? Vamos em frente porque atrás é bem gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. São poucos jogos que tem amanhã. Hoje é 13 de janeiro de 2022 e estou mostrando a taverna para amanhã mas antes porém eu queria te pedir um favor para você se inscrever compartilhar este vídeo se você não é inscrito é claro né você se inscreva deixe o seu like compartilha sua rede social é de graça mesmo né vamos compartilhar tem muita gente que gosta de futebol, fica sem saber é, onde é, é, que hora que vai ser o jogo e tal. Aqui, é, a pessoa fica sabendo. E outra coisa muito importante. Eu quero pedir a vocês, que vocês comentem, deixem nos comentários aí. Se é, a apresentação da agenda com um dia antes está bom ou se Seria melhor se você gostaria que fosse adiantado é, a agenda, por exemplo, hoje fosse publicada a agência de três dias depois, quatro dias depois e assim por diante. Tá bom? Eu fico muito grato se vocês fizerem isso, para que a gente saiba o que, que vocês querem. Tá bom? Um abraço curtado e vamos dar o que interessa. Porque a gente tem pressa. É, vamos ver, então... A tabela... A agenda de amanhã. Muito bem. Aqui nós temos... está é, aqui, ó. Não esqueça aqui, ó. Esse lá, aqui é o endereço do, do Bolão. É o site do Bolão. Entra lá, faça a sua aposta a partir de 5 reais... Você nos ajuda a divulgar o bolão e ele cresce, né? Bolão esportivo online, beneficente entre amigos. Torne-se um amigo do bolão e participe. Agenda, do, agenda dos jogos do dia 14 de janeiro de 2022. Primeiro campeonato, campeonato inglês. Só tem um jogo. Que vai ser às 17 horas, é no Baikon e Palácio de Cristal. Eu estou, eu estou lendo aqui que eu já traduzi, né? Para ficar mais fácil saber. Rodada 22. Próximo campeonato, nós temos aqui o campeonato alemão. Também só tem um jogo que vai jogar o Rússia. Dortmund, Dortmund, Não, é, é, Rússia, Dortmund e Friburgo. Aqui está em inglês. Aqui está em português. Campeonato francês, às 17 horas. Nós temos. Nisse, em, em francês, que é agradável em português. E temos o Nantes, que é Nantes mesmo. Então, Nisses e Nantes, rodada 21. Copa Africana de Nações. Entrou a copinha aí, ó. Mas já tá na rodada 22, tá vendo? É, nós temos Senegal Versus Guiné Na segunda rodada Nós temos Malayu Malaui E Zambab, Zambabia Na segunda rodada Nós temos Marrocos E Camarões Também na segunda rodada E tem aqui O Gambão Você gosta do Gambão? O Gambão e Gana. Eu adoro, eu adoro a África. Adoro aquele pessoal da África. Então tá aí. Na segunda rodada. Todos eles. Todos quatro jogos na segunda rodada. Agora aqui a copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Muito, são muitos jogos. Todos os dias. Está todos esses jogos da terceira fase. Às 11 horas tem Taubaté e Botafogo. Já falei, terceira fase. Às 13 e 30 tem Volto Poronguense versus Bahia, também na terceira fase. Às 15 horas tem o Ponte Preta e Fluminense, também na terceira fase. Às 16 horas nós temos Mirassol e Esporte também na terceira fase. Às 17h15. Nós temos Novo Horizontino e Grêmio também na terceira fase. Às 18h30 nós temos Falcon e América Mineiro. Deixa eu grifar o América Mineiro aqui. Isso. Na terceira fase. Às 19h30 nós temos ferroviária. E Santos, também na terceira fase. E para completar as 21 horas, nós temos o Danadinho do Corinthians e o Despinguelado do Rezendes, também na terceira fase. São apenas 15 jogos para amanhã, no dia, é, dia 14, né? Dia 14 de janeiro 2022 tá bom é mais uma vez vou pedir que deus abençoe vocês mas que também vocês pelo poder de deus nos abençoe aqui fazendo três coisinhas básicas de graça deixando seu like se inscrevendo no canal e compartilhando e deixando seu comentário porque eu achei muito interessante que ontem foi o primeiro vídeo que eu coloquei de agenda já estava lá em cima no youtube quando eu abri no celular foi o primeiro que veio foi a agenda de jogos do dia de hoje né que eu coloquei ontem a agenda para hoje o que eu estou colocando hoje a agenda para amanhã só que eu quero saber de vocês vão escrever para mim por gentileza se eu devo colocar a agenda com mais dias, por exemplo, hoje eu coloco no dia, do dia hoje é 13, eu coloco no dia 18, 16, 17, 18, para dar mais tempo as pessoas verem. Eu acho que assim fica bom, eu quero ver a opinião de vocês, ok? Muito obrigado, fica com Deus e muita graça. Não escreva de cutucar e vamos fazer esse, esse vídeo subir. Porque até o próprio YouTube está gostando da ideia. Né? Inclusive, me mandaram parabéns. Né? Me mandou uma mensagem de parabéns. E pela iniciativa do conteúdo. E, então, eu quero ver vocês. O que, que vocês acham. Então, tudo de bom. Um abraço curtado. Beijo no coração de cada um. Deus te abençoa. A você sua família e todos que estiveram ao seu redor e não esqueça, ame-se e deixe ser amado e dá uma passadinha lá no canal de Espetor Soares dá uma focinha lá também tá bom? um abraço curtado, até mais TKS por tudo mais tudo fui, até o próximo tchau